Fala galera, beleza? Breno Quintanilha aqui para mais um vídeo e aqui agora nesse vídeo eu quero estar tá tirando uma dúvida com você sobre o curso Robô Milionário do João Pedro, tá? Eu quero tirar essa sua dúvida da sua cabeça, que é com respeito a se esse curso é uma pirâmide financeira. Será que o curso Robô Milionário do João Pedro, ele é uma pirâmide financeira? Pessoal, por que, que as pessoas estão se fazendo essa pergunta ultimamente, Tá? O curso bombou na internet aí, tá? O método do João Pedro bombou ultimamente aí. Muitos alunos tendo resultados, pessoas ganhando 1.500 reais por dia, 2.000 reais no dia, tá? E muita gente fica realmente com o pé atrás, cara. Será que realmente isso é indônio? Será que o curso ensina é, uma, uma sacada ali realmente que faz você ganhar dinheiro honestamente? Será que é assim que funciona mesmo? Então, eu quero explicar pra vocês aqui, gente... De uma vez por todas, eu quero quebrar essa objeção com você aqui para que você entenda o que que o curso Robô Milionário do João Pedro ele ensina, tá? Então vamos lá. Eu já falei isso aqui em um vídeo, vou até parar o carro aqui, cara, para explicar para vocês isso aqui com um pouquinho mais de clareza para vocês entenderem. O que acontece? O curso Robô Milionário ele ensina você a ser um afiliado profissional. O que que é um afiliado, gente? O que que é um afiliado profissional? Um afiliado é como se fosse um promotor de vendas, você tem ali um produto, você pega esse produto e promove esse produto na internet, tá? O promotor de vendas ele tem um produto, ele vai lá por exemplo num supermercado, promove o produto dele no supermercado e faz as vendas ali e ganha a sua comissão. A diferença é que um afiliado ele consegue trabalhar de casa, ele só precisa de um computador com acesso à internet, tá? E um produto para isso, ele, ele precisa dessas três características para estar tá começando a ganhar dinheiro através da internet. O que, é que o João Pedro ele ensina? Ele apresenta para você duas plataformas de produtos digitais. Produtos digitais são produtos de informação empacotados em formatos digitais, tá? São cursos, treinamentos, e-books, palestras, é, informações que solucionam o problema de um determinado público específico, tá? Isso é um produto digital. E o que o João Pedro ele ensina você a fazer é se cadastrar nessas plataformas que tem esses produtos digitais, que é a Hotmart, a Monetize, tem outras também, mas ele fala dessas duas no treinamento, tá? Hotmart e a Monetize, aonde você se afilia a esses produtos e trabalha como afiliado. Você vai promover esses infoprodutos através da internet. Olha só, pensa comigo. Você conhece, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, na sua família tem um primo que é gordinho lá. Tá, vamos dizer assim. E dentro da Hotmart tem um curso ensinando passo a passo como que o cara pode emagrecer sem frequentar a academia e sem passar fome. É só o cara seguir aquele passo a passo ali que ele vai conseguir emagrecer tantos quilos em 30 dias. Não é interessante? Aquele seu amigo, aquele seu primo gordinho que quer emagrecer, ele vai gostar disso. Da mesma forma, existem pessoas na internet que estão buscando por essas informações. Elas buscam por, por soluções de problemas que você pode oferecer para elas. Um produto digital, um produto de formação, entregar para essa, essa pessoa a solução desse problema para ela. E o produto digital, por ser muito barato a confecção dele, você grava um produto. No caso, o produtor, né, o dono desse produto, o afiliado não cria produto nenhum. Ele simplesmente se afilia ao produto e promove, tá? Até para se afiliar, até para se cadastrar essas plataformas é de graça. Você não gasta nada, tá? É, o produtor vai lá cria esse produto e você promove ele através da internet. Esse é o papel do do afiliado, tá? E o produtor, quando gravou esse curso, ele não teve um gasto de mão de obra muito alto, muito elevado. Né? Então, isso faz com que ele consiga te pagar muito bem por cada venda que você faz, tá? Tem produto, gente, que eu ganho 60% de comissão na venda. Tá? O produto custa 200 reais, eu ganho 60%, vem pro meu bolso aqui, ó. Pro bolso do papai, tá? Então, a vantagem de você ser afiliado é essa. Você ganha realmente muito dinheiro através da internet, mas. Você precisa aprender técnicas de venda. Você precisa aprender formas de fazer com que o seu cliente ele venha até você e compre de você. Você tem que aprender formas de vender em piloto automático. E é aí que entra o curso do João Pedro. Ele ensina, você, ele ensina a você técnicas de vendas, onde você consegue criar... Robôs no Facebook que respondem as perguntas de pessoas que chegam na sua página, na sua fanpage E esse, ro e esse robô responde perguntas e dúvidas que as pessoas têm relacionadas àquele produto que você está promovendo Que ele ensina dentro do curso Esse Passo a Passo, tá? E esse robô responde pra você e faz a oferta do produto automaticamente, sem que seja necessário Você estar ali presente né? Então esse papo de você já, já deve ter visto na internet Ah, eu vendi dormindo Ah, eu vendi enquanto estava viajando Vendi enquanto estava trabalhando no meu outro trabalho É verdade, gente Isso acontece, isso realmente acontece No mercado de afiliados E principalmente quando você coloca uma estratégia Como a do curso Robô Milionário Em prática Vou falar uma sacada pra você aqui, você não espalha não, beleza? O João Pedro, nesse curso, ele ensina você a trabalhar com a ferramenta que se chama Manichat. Essa ferramenta, ela é um, é um autoresponder para o Facebook. Dentro do curso, você vai aprender a promover vários tipos de produtos digitais através da internet. As pessoas vão achar a sua fanpage, tá? vão achar ali a estrutura que você aprende a montar no curso, vão chegar interessadas em querer comprar esse produto, ele vai te mostrar a forma passo a passo de como você cria interesse na pessoa de você... Para a pessoa querer comprar esse produto de você com o seu link de afiliado para você ganhar a sua comissão, tá? O mais interessante disso tudo é que ele ensina você a atrair esse tráfego para a sua fanpage para fazer com que esse robô do Manichet, você aprenda essa configuração passo a passo, responda as dúvidas das pessoas ali com gatilhos de persuasão, com gatilhos para fazer a pessoa realmente comprar aquele produto, e automaticamente a pessoa cai naquele funil ali de Manichet, que é o nome que a gente fala, funil de Manichet, e conforme ele vai caindo, o robô vai mandando mensagens automáticas para ele, fazendo com que, levando ele a agir a comprar aquele produto que você vai estar tá indicando para ele, tá? Então, gente, não tem essa de pirâmide financeira, não tem nada disso, você ganha dinheiro se você vender, tá? O curso Robô Milionário, ele ensina você a vender em piloto automático com essa ferramenta que é o mini chat Ele vai ensinar você a programar isso junto com o Facebook para deixar ali as suas vendas em piloto automático, beleza, gente? Então é assim que funciona. Esse papo de pirâmide financeira não existe. Você vai ganhar dinheiro se você vender e você vai ganhar muito dinheiro se você aplicar as técnicas do curso porque são técnicas que realmente trazem resultados, beleza? Eu vou deixar aqui no print dessa desse vídeo aqui, um print dos meus últimos resultados aí trabalhando com essa estratégia, beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo do treinamento, caso você queira é, começar aí, se você tiver alguma dúvida sobre como funciona o curso, o link oficial do curso vai estar tá aqui embaixo na descrição. E se você tiver alguma dúvida, você pode estar tá deixando a sua pergunta aqui embaixo, nos comentários, que eu vou estar tá te ajudando com certeza, beleza? Um forte abraço aí e até talvez um próximo vídeo. Valeu!